Olá meus amigos e minhas amigas Olha só aqui a adaptação que eu fiz aqui para minha chocadeira Para vocês que são novos no canal A sua inscrição é muito importante Vocês se inscrevendo, vocês vão fortalecer esse canal Bom, para aqueles que já são inscritos Que já estão acompanhando há muito tempo Sabe aqui que eu tenho aqui umas galinhas de Brahma, né? Galinha Brahma E a gente colocou uns ovos para chocar Colocamos 30 ovos, nasceu 15 pintainhos e aqui, gente, como as galinhas põem só dois, três ovos por dia, porque só, é só seis galinhas, é duas normal e quatro bramas. Então, elas não põem ovos todo dia. E se você passar muito tempo juntando, os ovos ficam velhos. Então, eu peguei alguns ovos, coloquei para chocar, e sabemos que tem, os ovos, quando põem para chocar na chocadeira, tem que ficar mais ou menos aí um, uns três dias parado, depois que você liga o motorzinho para começar a girar os ovos. Aí foi que me, que me veio na ideia de eu criar aqui essa adaptação aqui, para mim pôr a suspenso dos ovos que já estão funcionando, o motorzinho girando para lá e para cá, para um lado e para o outro, e para que esses ovos passem os três dias parados. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Olha só, gente. Então vamos seguindo aqui. Aqui é a minha pequena floresta, ó. Temos 30 metros quadrados mais ou menos aqui, ó. E aqui tem pé de mamão, tem açafrão, tem aqui umas flores da minha esposa, tem aqui umas cabaças que eu plantei aqui, ó. Maravilha, né? Aqui é as minhas galinhas, como eu falei, eu tenho um casal de Brahma Light. Tem uma preta, Brahma, né? E duas cinzas. Tem essa aqui que é uma, é uma Brahma, mas não é legítima. E tem uma galinha vermelha comum. Bom, aqui, gente, foi aqui aonde eu coloquei aqui os pintainhos. Aqui tem a chocadeira. Já colocamos aqui uns ovos, aqui eu coloquei a data a gente não se perder. E aqui, ó, vou abrir aqui devagarinho, que os pintainhos ficam pertinho aqui, ó. Eles fica aqui, ó. Fica aqui na beiradinha, você não tiver, eles caem. Então aqui, ó, tem um, Eu tenho aqui 15 pintainhos aqui de brama. Tem alguns aí que é branquinho, outros meio cinza, uns, uns meio mestiço, né? E aqui, gente, temos aqui aí bastante ração que eles, eles, eles estragam, né? Procurando. Não sei se é a ração, o milho, sei que Joga muita ração fora Olha só aqui, então vamos pra cá E que a, o negócio aqui É a minha adaptação aqui ó. Bom, aqui é A chocadeira eu vou abrir aqui ó, Tirar a tapa aqui rapidinho pra não interferir Aí na, aí no Aqui na, na, na numeração Aqui do, do calor, né Ali gente, aqueles ovos ali é serrais Eu não lavo os ovos Quando vai pra chocar A galinha quebrou um, um ovo, não sei se elas brigando lá pra pôr no ninho só. Porque tem quatro ninhos, mas elas querem pôr no ninho só. Aí sujou e eu não, não lavei, não. Aqui, ó. Eu tirei duas fileiras. Porque quando o motor girar pra cá, essa fileira vai, vai, vai parar aqui, ó. Então eu tirei duas fileiras. E eu peguei esse ferrinho aqui, ó. Esse ferrinho aqui eu cortei certinho. Porque lá, ó. Lá no fundo tem uma aba. Igual essa aqui, ó. Essa aba aqui. Então eu fiz assim, ó. Eu soldei aqui esse ferrinho aqui, ó. Virei aqui um, um, um, um ferrinho aqui para os ovos ficar em cima. Então eu vou lá. Olha que legal, gente. Isso aqui eu tive a ideia aqui, ó. Olha só. E aqui eu aqui, aqui, aqui também, ó. Ficou para baixo para não sair nem para lá, nem para cá, ó. Olha só. Então aqui, ó. Quando o motor girar, os ovos vão, vão parar aqui assim, ó. Então não vão chegar aqui. Então o que é, o que, é que acontece? A gente vai pôr um, os ovos aqui em cima. Para quê? Para quando o motor girar, passar por baixo... E não interferir aqui. Esse aqui vão ficar paradinho. Ó. E os outros vão ficar girando. Quando interar aqui, três dias. Aí eu vou, ponho para cá. Todos. E ponho outros, outros aí, ó. Ali eu já tenho ali, ó. Uns. Sete ovos. E a galinha colocou dois agora hoje. Olha só aqui, ó. Eles aqui estão bem alvinho, ó. Aqui, como não quebrou, eu coloco serragem. Mas não sei se o ovo cai em cima do outro. E às vezes quebra. Aí a gente, como suíra de serragem, eu não lavo não. Então, eu vou pegar esses ovos e vou, e vou pular no adaptador. Pois então, ó, colocamos aqui, ó, coube seis ovos. Então, a gente es escolheu os ovos mais fininhos, porque esses ovos aqui, ó, que ele é bem redondinho e branquinho, que seria três que tem ali, a gente tirou, porque a gente tem quase certeza que ele, que ele é dessa galinha vermelha. E eu quero tirar das outras galinhas brancas mesmo, legítima. Então... Ali, ó, a gente colocou seis ovos. Daqui a três dias, a gente vai tirar eles, pôr pra cá. Vai preencher aqui tudinho, aqui, esses vão aqui, ó. E a gente vai pôr mais três. Aqui, vamos fechar aqui, ó. Porque tem que lacrar. Porque aqui, ó, fala aqui, aqui ó. Se a gente ler direitinho aqui, ó. Tá falando ó, aqui assim, ó. Deixa eu ver aqui direitinho onde é que tá. Que é três dias. Deixa eu ler direitinho pra mim, pra mim achar aqui, ó. Olha só aqui, tá falando aqui, vem aqui todas as instruções, né? E aqui tá, exceto galinha, ligar no terceiro dia. Pois então, meus amigos, minhas amigas, um forte abraço, ficamos por aqui com mais é esse vídeo. E até o próximo vídeo. Como eu falei, se possível, quem não é inscrito, se inscreve para nos ajudar. Deixa o seu like, deixe o seu comentário. Isso fortalece muito o canal. Um abração, fui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.